aí Pessoal, a gente está aqui no Autódromo Internacional de Curitiba, é, chegamos agora em cima do laço para começar os nossos treinos. Hoje eu vim conhecer novamente né, a Sprint Race, porque eu já conheci, só que ano passado era outro carro, agora eles trocaram para a GT Sprint Race, que ficou animal, é, bolha de Camaro e Mustang, os tipo, carros que eu já gosto, tinha um Mustang de Drift. Ficou muito bonito, sensacional o carro, e é claro, eles apimentaram o carro tá mais forte, tá mais rápido, é, é, é outro carro. Então eu aproveitei o começo de ano aí, que é, o campeonato nem iniciou ainda, para vir conhecer e fazer um treino, porque quanto mais treino de grip tiver, melhor, né. É, o pessoal está terminando os últimos ajustes, já terminamos de ajustar banco, volante, Agora eles estão terminando os detalhes de alinhamento e daqui a pouco a gente começa. O final é volta lançada, duas voltas lançadas para cada carro e o melhor tempo, o melhor tempo é, passa para a final. Pro e a final? E a final é junto, tá? Primeiro quarto, segundo com terceiro. Tá, Não, a mas a final é, é, é por volta, por tempo? Não, corridinha daí. Corridinha duas voltas. Corridinha de duas voltas. Corridinha de, de duas, duas voltas. voltas. É. Doze? Duas. <risos> É, vira passageiro, né? Você não vai parar nunca, melhor. Quebrou o triângulo, ele tortou o triângulo. Vai botar tudo novo? É, tá trocando pra botar o um novo aqui. Pois é. Já tá finalizando, agora alinhar e ver se termina rapidinho aqui para ele poder andar. Hum. É, porque... Acho que foi na lombada, ver se pegou a então, lombada um ali. Não, não olha só o tá, tá, tá, tá, tá. É que eu pensei que quando você falou que você tinha um. Nem Nada. Nada. Aí, ó. Aí uma, é um... ma, ma, ma, uma zebrinha. Tem, tem uma tartaruga. É. É um Só que tipo, você pegou essas aqui, ó. Cadê? Essa que ficou aqui, ó. Sabe? Uhum. Só aquelas retonas, que tu, sabe? Aparentemente só o triângulo, o cara não conseguia achar mais nada que evidência. Manga ok. Manga ok, e os outros triângulos ok, push. Aparentemente só Mas eu vou dar, uma olhada, vou dar uma olhada na traseira também, ver se é tudo okay. tá tudo ok. O parafuso tá tudo ali? Oi? O parafuso tá tudo ali? Tava tudo, tudo. É, só dobrou na verdade. Foi até difícil tirar o parafuso. <risos> é Silver? Eu, eu acho que assim, tem uma diferença aqui que você sente no hum. então, meio. a distribuição de peso acaba sendo um pouco diferente, o motor está atrás de você, o câmbio está atrás de você. Uhum. Na sua carro, o motor já na frente, o câmbio aqui no meio, e daí tem um cardan para até lá. Equilibrar. Então, você hum. senta na esquerda. Light, lá e lá fica na esquerda, né? senta na esquerda, né? Light e isso, sua carro senta oh, na lá. esquerda. Eu achei que era tudo sentado. Hum. Isso é tão diferente. I came from the moon, just got on my. Entre as pernas, você carregou a velocidade, tá vendo? Você pode dar o 100% você Tira tudo. E aí o que acontece? Se você conseguir sair, é pra mim parece que saio, tá saindo bem aqui. Só tá acontecendo alguma coisa, você tá perdendo velocidade ali. É, O tirar o pai do pior aqui. Eu, eu vou encarregar um pouco, porque a curva ali deve estar bem é. tranquila de fazer. O que deve estar difícil é a hora de dar o pé. É, eu tô eu tô dando o pé cara, tipo, lá na metade da curva, né? é, assim. é tipo, você passou aí no apex nessa não, cara. É. Coragem não falta. Então, quando falta coragem, você é mais difícil. Eu ainda tô pegando ela, é, porque depois da última que me retabial. Ah, mas pra quem rodou, eu tava com o nome. Eu tava com o nosso incrível, porque... Eu tava com o nosso incrível. Tava com os né? So, Hope you find me. I'll be there you. So, when, the sunrise, when the sun rises, when the sun. No, no S de baixo, você começa a frear um pouco mais antes do que lá tá vendo? Tá? Daí você perdeu pra você mesmo de freada um décimo, tá? Mas ó, olha como daí você pegou e já deu um pezão aqui, legal. Verde e acelerador. Vermelho, né? Ó, agora você acelerou do jeito que a gente comentou, tipo, ah, acelerou tudo. Tirou, aqui. É porque daí aí é bem o meio do S onde eu tava, e aí onde baixou. Era pra. Tipo assim. Eu entrei, quando eu alinhei eu dei pé. E aí depois pra continuar.. O... Pra fazer da direita? A ah, da direita eu tive que tirar o pé. Normal. Normal, na verdade, na verdade, foi bem essa queda aqui. Já Deixa eu te mostrar ó, uma outra referência aqui. Deu perfeito, eu, eu enfiei o pé, mas eu tive que aliviar pra sair, aí. Não, é, tem mas que tirar, aí. tem que tirar. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Tira praticamente tudo, ó. Ah. Tira muito mais do que você tirou, até. Tá? Eu fiquei teimando e não tirar, na verdade eu achei que ele Não, tempo. Tira, tira, tira, tira tudo. Tira, e depois dá o pé. Você vai contornar muito. melhor e entrar melhor. É. Ó, olha como, como aqui, ó. A freada já é mais pra frente porque eu vi outra volta, tá? De outra pessoa. Aham. Acelera tudo, vá. Você, você, aqui já deu um, já deu um pouco, ó, Só que você ainda faltou um pouquinho. Pode dar um pouquinho mais de pé no acelerador. Um pouquinho mais de tempo, não 100%, uhum. tá? Você vai ver que vai, mais um pouquinho. Assim, ó. Quando você vai passar lá, eu vou pegar um borde aqui mais fácil. Traco aqui, tá vendo? E ele comeu a zebra também na volta. Oi? Comeu a zebra também na volta. Aqui, pra esquerda? Pega também, ó. Ó, passou o buraco, ó. Ó. Tá vendo, ó? Onde tá, tá na, praticamente entre a zebra e o buraco ali, sabe? Que tem um buraco ali naquela... Bem, né? freio... freio. Não, ele dá uma, uma encostadinha no freio, é muito de leve a encostadinha no freio, tá? Tipo. Tipo. É, um, Cara, é um trocinho assim, tipo.. Sabe? Uhum. Sim. Só pra frente. Hein? O tempo todo, ele só tirou o pé. Aqui hoje eu estou dando acelerando Aí aqui assim eu comecei a aliviar o pé e aqui Não, mas o teu bem... lugar de dar o pé está certo tá? O teu lugar de começar a dar o pé tá certo É ali mesmo Só que você não pega tanta zebra por isso que te dificulta é. fazer o traçado, entendeu? Porque... Eu achei que passar por cima da zebra eu pularia perderia tempo Mas não, não te ajuda para você fazer essa linha reta que você eu falou reto. ó a placa de cima passou, freou ele também tem o <risos> volante. É, pelo menos Ó, viu? Ele se afasta, daí agora tá no Apex, ó. Pau. Pirinço é. é. não tem grandes problemas. É, aí eu demoro pra te botar o pé também. mas então é normal. O batimento teu, acelera teu na saída. Teu pinheirinho tá bom. A tua entrada do miolo e tua vitória são, a, são, as, as, são as várias curvas. E por quê? Porque são exatamente as curvas que você tem que frear, rolar. esperar rolar e acelerar. Ah! Abaixo só as da frente, por favor. Ah, não, não, mas aí a frente vai ficar grudada e a traseira não? Aí é pior. É, a traseira vai ficar soltinha. Aí é pior. É? É. Tem que deixar as quatro também. Meio... Às vezes falta um pouco de volante, talvez, sabe? Pra você uhum. pegar aquela zebra, pega aquela zebra dali pra você entrar e conseguir dar o pé. Uhum. Daí, ali você precisa melhorar de volta, porque o S de baixo agora ficou muito bom. Porque... Desculpa. A entrada do miolo ficou muito boa agora. Só que é que lembra que a gente olhou no board onde ele pegava a quinta? Eu é no quarta, mesmo ponto que ele tá falando E eu pensei, eu vou botar quinta, mas eu botei no meio bem, bem legal cara, bem legal de ver, direitinho Fezão, E o danado quando vira, BAM BAM Meu pai tava junto o cara tem controle, meu pai esse cara é... <risos> Campeão brasileiro de drift, <risos> fiquei tentando <dosar. risos> <Parava, risos> mano. É o um reflexo é aí. Falta <risos> embreagem aqui. Se tivesse câmbio, botava no lugar. <risos> Muito gostoso é a tocada. Depois que assim, se veste o carro, porque estava demorando vestir o carro. E aí começa a pegar mais confiança de frear cada vez mais tarde, ele faz curva pra tiragem. Aí começa é. a ficar mais.. Isso, começa a entender o carro É, começa a ficar mais gostoso. <risos> encerrando o dia já, os carros já estão sendo guardados, as coisas já estão sendo organizadas, Cara, hoje o dia foi. E eu consegui, consegui ter uma noção muito maior do carro, porque agora é o carro novo, está mais forte, muito mais bonito, não tem comparação né? com bolha de Mustang e de Camaro, eu acho que é uma das categorias mais bonitas é, que a gente tem aqui no Brasil, e de, o carro é muito animal de guiar, ele tem muito gripe, freia muito, vira muito às eu estou podre de tanto que eu dirigi, os braços não aguentam mais é... e eu consegui chegar onde que eu queria chegar porque eu não sou do grip, eu sou do drift tenho uma noção muito boa, eu consigo pegar as coisas rápido até mas não existe segredo, existe treino, dedicação e é ali que tu começa a melhorar tempo, tanto se for tempo no grip quanto drift então é só com treino e dedicação para te conseguir melhorar e aqui eu consegui já é... Servir o carro, né? No início do carro tem que ser uma luva é, pra ti. Eu consegui servir ele, vestir. E aí consegui fazer um tempo gordo para começar a brincar na telemetria com o, os números. Para começar a ver, estou freando errado aqui. Posso antecipar uma acelerada ali. É, aqui eu estou freando muito cedo, então a gente começa a mexer um pouco mais é, pela telemetria o, o que tu faz na pista para conseguir ganhar tempo. É, fiz um tempo que eu estou contente, 1,32. Foi o segundo tempo da categoria de hoje, que hoje estava sendo é, monitorada por quatro pessoas que andasse. Claro que não é um nível altamente foda, mas para um dia de conhecimento, para o que eu consegui fazer hoje, estou muito feliz. Estou é, empolgadaço com a categoria e outras experiências de gripe, porque cada vez eu aprendo mais, cada vez eu entendo mais o esporte. Então estou é, animadaço para a próxima experiência. Não sei se vai ser uma competição, não sei se vai ser fórmula... Não sei se vai ser um de fórmula, não sei se vai ser o próprio Sprint GT que agora é nessa né, bolha. Então tive uma experiência muito foda, hoje eu sou agunhadaço para fazer isso aqui. novamente. Valeu galera, eu vou lá aqui, já tá tarde, um abraço.